e daí lá na praia tava junto com os familiares e tal né e o pessoal passei na passei na cozinha assim o pessoal comentando ah, o Augusto tá indo correr todo dia, isso aqui ele vai chegar da praia na cidade dele nunca mais vai botar um tênis e aí ah, eu levei aquilo como um desafio Teve né? esse cheguei, comentário, cheguei hein? em casa é, cheguei em casa e disse não agora agora eles vão me pagar eu não vou não vou largar esse negócio da corrida e fui né e daí sempre passava alguém para falar alguma coisa né ah mas tu tem certeza que tu tem que fazer isso